Mais um dia de recordes na bolsa brasileira. Pois é, no rastro da aprovação da reforma da Previdência no Senado, que finalmente foi aprovada sem grandes desidratações, o índice Bovespa renovou a sua máxima histórica pela terceira vez consecutiva, com alta de 0,15% e atingindo o patamar dos 107.543 pontos. Já o dólar fechou em mais uma boa queda, encerrando essa quarta-feira negociado a R$ 4,03. E aí, será que voltaremos a ver a moeda norte-americana abaixo dos quatro reais? Bom, sinceramente, eu não sei, mas após essa importante virada de página no país com a reforma da Previdência e caso outras reformas que também estão por vir realmente aconteçam pode ser que não só o dólar caia ainda mais, mas também que a bolsa continue subindo mesmo com Bolsonaro e seus três filhos com síndrome de príncipe no poder para essa quinta-feira, as atenções estarão voltadas para a divulgação dos balanços da Petrobras e da Vale que acontecerá logo após o fechamento do mercado. A expectativa é de que a petroleira registre lucro líquido de 8,38 bilhões de reais no terceiro trimestre e a mineradora de 2,66 bilhões de dólares. Lá fora às 8h45 da manhã, o Banco Central Europeu divulgará a decisão sobre a taxa básica de juros, lembrando que quanto menores os juros lá fora, melhor para nós no Brasil.